Né, a defesa da Ingrid, é, vamos dar abertura a essa sessão, e primeiramente a gente quer agradecer a presença de vocês, né? porque agora é optativo vocês estarem aqui, vocês quiserem estar aqui para prestigiar esse momento e aprender com o trabalho da Ingrid, gostaria também de cumprimentar a professora que está nos assistindo, né? A professora externa, pela ideia, que Aceitou de bom grado, né, prontamente, o convite para participar da banca. E os demais presentes, a professora Sandra Patrícia, os intérpretes. E agora, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Ingrid se apresentar falar o título do trabalho dela. E está aberta a sessão. É, boa tarde, meu nome é Ingrid da Costa Silva. E o título da minha pesquisa de dissertação do mestrado é em Português como Segunda Língua para surdos, e os processos derivacionais do português do Brasil, desenvolvendo a consciência morfológica. Ingrid, fica só alguém para lá, para a o seu dados, eu de vocês. A problematização da pesquisa foi verificar a discussão de autores que falam que existem falhas metodológicas no ensino de português como segunda língua para surdos, e essas falhas afetam a aprendizagem do léxico pelos surdos. Então, com base nessa problemática, a gente desenvolveu a seguinte pesquisa. A gente levantou a hipótese de que a identificação dos processos de construção morfológica derivacional de estruturas lexicais em textos da língua portuguesa favorece a compreensão textual dos surdos. Ou seja, que se os surdos dominam os processos de derivação da língua portuguesa, eles podem... Consequentemente, aprender mais palavras e identificar o significado de mais palavras para compreender melhor os textos que eles leem. Os objetivos gerais da pesquisa foram compreender a percepção dos surdos sobre o significado de palavras derivadas e também identificar se os surdos conseguem entender mais palavras da língua portuguesa com base no conhecimento do funcionamento dos processos derivacionais. Os objetivos específicos da pesquisa foram, primeiramente, apresentar as características morfológicas da língua portuguesa aos surdos por meio de um curso de extensão, é, aplicando a premissa da consciência morfológica, depois coletar os dados das produções dos surdos no curso e da participação deles durante as aulas, o terceiro objetivo específico foi analisar os dados que a gente coletou e, por fim, elaborar um manual do professor para professores de português como segunda língua para SUS, para que eles pudessem aplicar a proposta do curso é, em outros lugares. Um conceito-chave da nossa pesquisa foi o conceito de consciência morfológica, que, segundo os Seixas, se trata da consciência que um indivíduo é capaz de ter para refletir sobre o significado das palavras e o processo de formação dessas palavras. Ou seja, é uma capacidade de perceber que as palavras são habitualmente formadas por morfemos base ou por morfemos base mais um afixo, que alteram o significado da palavra. Então, a consciência morfológica é uma consciência que um indivíduo pode ter sobre a estrutura da palavra, o que forma uma palavra, e a, a interferência que tem adicionar um afixo ou é, retirar ele da palavra, como isso interfere no significado da palavra. Dentro da pesquisa, a gente propôs essa lista de habilidades a serem desenvolvidas pelos surdos que estão associadas com a consciência morfológica. Então, identificar palavras derivadas a partir de uma palavra base. Então, que palavras os SUDS conhecem a que são derivadas a partir de chuva, que outras palavras derivadas têm associadas. Também distinguir a base do afixo dentro de uma palavra, identificar os afixos que compõem uma palavra derivada. Também apontar diferentes significados que uma palavra base pode ter e uma palavra derivada em diferentes contextos. É, a quinta habilidade é apontar palavras que possuem o mesmo afixo. Então, seria que palavras os alunos conhecem que terminam com esa. Quantas palavras eles conhecem que terminam com esa. Quantas palavras que terminam com são. Quantas palavras que terminam com ista. Então, eles irem retomando na memória deles essas palavras que têm o mesmo afixo. É, também identificar o significado das bases. É, associar afixos com categoria com a categoria gramatical das palavras básicas e ou das palavras derivadas. Aqui seria no caso de um processo de derivação morfológica que tem uma maior interferência na, na categoria gramatical da palavra do que no significado em si. É, também compreender as regras de formação de palavras a partir das etapas que foram explicadas nas aulas e por fim utilizar essas palavras derivadas em contextos de frase. Inicialmente. Metodologia da pesquisa. É, como parte principal da pesquisa, a gente propôs um curso de extensão que foi ofertado aos surdos no CIGA, na plataforma do CIGA, com uma carga horária de total de 30 horas, que foram distribuídas em três horas diárias, sendo duas horas de aula é, síncrona e uma hora de aula assíncrona, com atividades que foram realizadas pelos surdos. E o público-alvo da pesquisa foram alunos surdos da UNB ou de outras universidades do Brasil, e também alunos surdos egressos da UNB e de outras universidades do Brasil. A coleta de dados se deu por, por meio de três instrumentos, primeiro os formulários, depois as atividades realizadas pelos surdos, e, por último, a interação nas aulas e as mensagens enviadas no chat. O curso foi dado pela plataforma do Zoom, então foi totalmente remoto, porque foi no tempo da pandemia, é, e a coleta de dados foi a mensagem do, do chat que os estudos enviavam é, na plataforma. Os formulários foram quatro. Primeiro, um formulário de perfil. Depois, os alunos fizeram um pré-teste que foi uma atividade para verificar o domínio deles, das palavras, dos processos derivacionais, e esse pré-teste foi aplicado também no final do curso como um pós-teste. É, no final do curso teve a atividade final, que abarcava todas as competências e habilidades desenvolvidas no curso, e por fim, um formulário de avaliação do curso. Aqui tem a demonstração de alguns dados, extraídos do chat, primeiramente esse dado que demonstrou a habilidade de identificar o significado ou a função de afixos. Então, foi uma, um momento de interação na aula em que a professora, no caso eu estava regendo, né, é, tinha perguntado para os alunos sobre a palavra sinusite, se eles tinham sinusite, se eles conheciam sinusite, e aí os alunos começaram a falar, eu nunca tive, Deus me livre, não conheço, só tive outra coisa. Então, eles desconheciam essa palavra sinusite. E a partir disso, é, a gente fez uma discussão sobre o significado do sufixo it, que é um significado de doenças inflamatórias em diferentes regiões do corpo. Então, no nariz, no ouvido, várias inflamações, a gente usa esse sufixo it para demonstrar isso. E aí, uma aluna é, chegou a falar que ela, ela nunca tinha parado para reparar que existiam doenças que terminavam com esse sufixo. Então, é, foi uma habilidade que pôde ser desenvolvida neles, de verificar que várias palavras têm esse mesmo sufixo e que ele interfere no significado da, dessas palavras. Um segundo dado do chat foi associado à habilidade de identificar palavras com o mesmo afixo. Então, em vários momentos da aula, a gente pedia para os surdos enviarem Palavras que eles conheciam que tinham um prefixo ou um sufixo específico. Aqui no caso desse dado, foi o prefixo in. Geralmente tem um significado de negação. E aí, dois alunos é, enviaram como resposta a palavra inveja e inteligente. Que eles consideravam que tinha esse, esse prefixo, né? E aí, uma outra aluna surda do curso, ela vendo a palavra inteligente, ela falou... Inteligente significa que a pessoa não é inteligente, no sentido assim, o sufixo está negando uma coisa porque ela percebeu a função daqueles prefixos. Ela percebeu que o prefixo in nega o que vem depois. E ela ficou, não é inteligente? Ela riu e percebeu, assim. Então ela estava desenvolvendo a consciência dela sobre é, a palavra. E os outros alunos que tinham enviado essas palavras também puderam perceber, não. Não tem nada a ver, realmente não é um prefixo, é só parte da base da, da palavra. E o último dado é um. Que demonstra a habilidade de distinguir a base dos afixos, em que havia momentos em que a gente pediu também para os alunos a, falarem para a gente qual é a base dessa palavra, qual é o prefixo, qual é o sufixo. E uma das alunas, no caso da palavra empobrecer, ela enviou em mais pobre, mais ser, C-E-R, né? É, mesmo ela tendo feito o sufixo faltando a vogal é, ela conseguiu perceber que a palavra empobrecer vem de pobre e que tem um prefixo e que tem um sufixo. Então, ela distinguiu essa estrutura da palavra. É, e ela também fez depois a mesma coisa com um o verbo anoitecer. Então, ela falou o A é prefixo e o é e é sufixo. E um outro aluno ainda fez a hipótese de que o prefixo A significa começar. Então, como se anoitecer fosse começar a virar noite. Uhum. Uhum. E como produto da nossa pesquisa, a gente fez um manual para o professor, que se chama Manual para o Despertar da Consciência Morfológica em SUDS. Na capa do manual e também nas apresentações dos slides, vocês puderam perceber que tem várias pecinhas de quebra-cabeça. Porque a gente considerou a estrutura da palavra como se fosse um quebra-cabeça. Então, quando você vai derivar uma palavra, é como se você estivesse encaixando pecinhas. Tem uma peça que é a base, tem uma peça que é o prefixo, tem outra peça que é o sufixo, e você vai encaixando elas para criar uma palavra. A gente tomou como pressuposto teórico a estruturação dos planos de aula com base do método do ensino explícito, que é um método que parte do simples para o complexo, e é um método baseado em acertos, é um método que quer fazer o aluno acertar para ele se motivar e continuar aprendendo é, aquele conteúdo, seja uma língua, seja matemática, português, qualquer disciplina. Então, o manual foi feito para professores de português como segunda língua, especificamente do ensino médio, ele conta com oito planos de aula, além disso, também tem no manual os slides a serem usados em cada aula, e as fichas das atividades a serem realizadas pelos alunos. É, dentro da estrutura do plano de aula, segundo o método de ensino explícito, a aula é dividida em três partes. A introdução da aula, o corpo e o encerramento. A introdução abarca três coisas. Primeiro, enunciar os objetivos de aprendizagem, ou seja, aquilo que o aluno deve conseguir fazer no final da aula. Então, no final dessa aula você vai identificar os sufixos nessa palavra. É, então, você fala claramente para o aluno o que ele tem que fazer para ele já se preparar. Então, no final da aula, tem que dar conta disso. Depois, justificar a importância dos objetivos. Então, adquirir essa habilidade é importante para quê? Para você conseguir ler melhor textos, para você usar melhor essas palavras. Então, tem que ser uma coisa que faça sentido para o aluno, seja na vida acadêmica, pessoal, social dele. E, por fim, ativar conhecimentos prévios, que é uma atividade rápida que o professor faz para o aluno retomar na memória dele pré-requisitos que ele já tem, seja visto na aula anterior ou pré requisito que ele já carrega de anos, mas se aquilo vai partir de base para ele é, apresentar o conteúdo da aula. Aqui tem a demonstração de um plano de aula, né, a parte da introdução. Então, dentro do plano de aula tem a parte que é a fala do professor, Aí, aqui, nesse caso, o professor está enunciando o objetivo, primeiramente. Então, ele começa de uma forma descontraída. Vocês sabiam que a palavra derivada na língua portuguesa tem uma estrutura que lembra um quebra-cabeça? Então, ele começa só com uma interação e depois. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre isso. No fim da aula, nós vamos fazer uma atividade para vocês identificarem a base. Então, é isso que o aluno vai ter que conseguir fazer no final da aula. Resolver a atividade para identificar a base, e o professor justifica isso. Conhecer a estrutura das palavras derivadas é importante, porque isso ajuda a compreender o significado das palavras. E agora um exemplo da ativação de conhecimentos prévios, então aqui no caso desse plano de aula, como era a segunda aula, já teve um conceito que foi apresentado na primeira aula, e aí no segundo, na segunda aula ele estava retomando esse conceito. Então, na aula passada a gente aprendeu que a derivação é uma forma de criar palavras e a gente viu que a derivação parte de uma palavra que já existe na língua. Então ele está ativando a memória dos alunos porque eles já aprenderam para eles se prepararem para o que vai vir. E aí depois teve uma atividade de uma interação com os alunos. Então eu vou escrever uma palavra no quadro e vocês vão ter que pensar se conhecem outras palavras parecidas com essa que é uma forma de ir ativando o conhecimento dos alunos. O corpo da aula, ele é dividido em três partes. Primeiramente, a modelagem, depois a prática guiada e depois a prática independente. A modelagem é quando o professor... Prática guiada aí? Prática independente. A modelagem é quando o professor ele faz uma demonstração para o aluno do que ele vai ter que fazer na atividade. Então, ele faz uma demonstração do raciocínio que ele está seguindo e das etapas que ele está seguindo para conseguir resolver aquela habilidade. E no ensino explícito, ele fala sobre essa questão do professor pensar em mais alto. Então, ele vai falar, agora eu estou lendo essa palavra, agora eu estou olhando o final da palavra. Ele vai falar tudo o que ele está fazendo para o aluno internalizando esse processo e depois ele conseguir fazer por si mesmo. Aí, aqui um, um exemplo de modelagem. A fala do professor foi a seguinte. Nessa atividade, precisamos identificar a base em comum em cada grupo de palavras. Para começar, eu preciso ler todas as palavras que estão no mesmo grupo. Então, eu vou ler as palavras. Ele falou o primeiro passo. E aí, seguindo essa etapa da modelagem, conforme ele vai repetindo, no final ele já fala simplificado. Então, primeiro eu vou ler, depois eu vou identificar tende igual, depois sublinhar, e é isso, finalizei a atividade. Vai se simplificando conforme vai sendo repetido. A segunda parte é a prática guiada, que é o momento em que o professor realiza a atividade junto com os alunos, então ele forma grupos pequenos, ou seleciona também a turma toda, todo mundo junto, para resolver aquela atividade, e ele vai dando dicas para os alunos relembrarem as etapas. Então, como é que eu começo? eu já começo sublinhando o sufixo, o que que eu faço antes de sublinhar? Aí os alunos vão retomando na memória e vão falando o que tem que fazer, e o professor vai realizando junto com os alunos. É... A última parte do corpo é a prática independente, que já é o aluno realizando a atividade sozinho, só com a supervisão do professor. Então, o professor não vai dar o mesmo suporte que ele deu na prática guiada, ele vai deixar o aluno fazer, vai supervisionar, e se ele verificar que o aluno está cometendo algum tipo de erro, ele intervém imediatamente para corrigir o aluno e dar a oportunidade para ele fazer de novo e ir reforçando. Se o aluno acertou, reforça também, para ele se sentir cada vez mais motivado e pensar, eu estou conseguindo, eu consigo fazer, então eu vou continuar tentando. É, aqui um exemplo de prática independente, que depois que o professor já fez quatro letras da atividade, duas sozinhas e duas com os alunos. As duas últimas letras ele deixa os alunos fazerem é, sozinhos. Né? E a última parte é o encerramento, que consiste em duas coisas. Primeiro, resumir o que aconteceu na aula e depois anunciar o que vai acontecer na próxima aula. Então, aqui é um exemplo de uma fala de encerramento. Hoje vimos que as palavras têm uma estrutura separada em partes, como peças de um quebra-cabeça. Ele está resumindo o que aconteceu. Vimos que podemos combinar as peças para criar palavras e conhecermos a base, e conhecemos a base, que é a peça mais importante, pois tem um significado principal. Aí ele falou o que, que eles fizeram na aula. Então, como exemplos, a gente viu que as palavras estudar, estudante e estudioso têm a mesma base, que é estude. Depois, a gente fez essa atividade para identificar esse a base nessas palavras. E como considerações finais, é, primeiro, que realmente as, existem falhas metodológicas no ensino de português como segunda língua para surdos, e isso afeta a aprendizagem deles da língua, e a gente contou especificamente a questão do léxico, porque se um surdo não entende as palavras, uma palavra, então isso afeta a compreensão geral do texto dele. É, em segundo lugar, que, o, a, que a consciência morfológica, ela pode ser desenvolvida pelos surdos, se se utilizar uma metodologia que tome como princípio o fato da Libra ser a língua dos surdos, então isso tem que ser levado em conta pelo professor, pelo material que vai ser usado, pela estrutura da aula, é, e que os surdos são capazes de desenvolver a consciência morfológica, e por fim, que o, o manual tem um grande potencial de contribuição para a comunidade surda é, como um todo, para os professores de português como segunda língua para surdos e também para os próprios surdos, que podem ser beneficiados do uso desse tipo de método. E essas são as referências. A ah, Ingrid está dentro do tempo, né? Os 20 minutos ela usou muito bem. É... Agora, a gente, como é de praxe, a professora externa, né, que está nos assistindo, está nos ouvindo, professora? Sim, estou ouvindo muito bem. Obrigada. <risos> ah, é porque eu... É, agora a gente passa a palavra para a senhora poder fazer a missão com a candidata. É, são em média 40 minutos. Sabe? Vocês podem escolher se preferem primeiro é, falar e depois debater com ela ou falar todo o parecer e no final né, ela responder. Fique à vontade? Como vocês preferem? Eu acho que seria melhor uma conversa. Eu prefiro fazer tipo uma conversa com a Quer Fazer é. um comentário? Aí hum. o total é 40 minutos total, Isso. inclusive com as respostas dela? É, 40 com as respostas dela. Tá, então vou ter que me organizar aqui um pouquinho. Deixa eu iniciar tá. aqui. Eu vou pedir para a Ingrid para ela sentar, para ela ficar à vontade. <risos> Bom, então eu começo é, agradecendo a Michele, a Sandra, Michele orientadora, a Sandra coorientadora orientadora e a Ingrid pelo convite. E, e inicio parabenizando uh, a, a vocês pelo, pelo trabalho intenso que foi feito, foi um trabalho muito minucioso, principalmente se considerarmos que foi feito durante a, a pandemia, e também comentar, que o trabalho ficou enorme. Eu passei ontem o dia inteiro para poder ler. Não, eu já tinha começado a ler antes, mas para ler e ir comparando os materiais, foi um trabalho assim, 300 páginas é muita coisa. né É um trabalho muito grande. Bom, mas eu queria começar perguntando para a Ingrid. A Sandra me é, apresentou para mim agora, a hora que eu cheguei, mas eu gostaria de saber qual que é o seu lugar de fala, tá? Qual é o seu ponto de vista sobre essa questão da pesquisa? Você não faz um trecho introdutório falando quem é a Ingrid? Fiquei sabendo agora, falou, ah, falar ah, essa é a Ingrid. Mas qual que é o seu background? Você sabe Libras, você fala sobre você um pouquinho, pelo menos. Eu formei no curso de Letras, português como segunda língua aqui na Universidade de Brasília. E eu sempre tive como grupo de estudos os surdos. E aí, dentro do meu TCC, eu elaborei uma unidade didática de português para surdos, que envolvia as profissões. A minha orientadora foi a professora Sandra Patrícia. E aí, a gente teve a oportunidade de elaborar esse material. E eu sei Libras... Sempre, geralmente, sempre quando eu dou aula com surdos, eu dou aula em libras. O curso foi todo aula foi todo, todo ministrado em libras, né? É, porque eu acredito nisso também, que a, o fato do professor, do docente, ser bilíngue né? É uma coisa que motiva muito mais o surdo para aprender e que o professor consegue passar com muito mais clareza o que ele quer fa falar diretamente, né? É, para o surdo e se fazer entender melhor, entender melhor a perspectiva do surdo, tanto quanto a língua de sinais, quanto a cultura, sendo um, um sujeito surdo mesmo, né? Tá. Então... Não, eu não vou ter tempo de perguntar tudo, não, vou te cortar. Tudo tá bem. Bom? Você gosta de falar bastante, então. Tá bom? Tudo hum, bem? Tranquilo. Tá, então. Bom, é, falando sobre o seu trabalho, tem alguns trechos que estão assim, meio truncados, tem algumas coisinhas que eu encontrei. Mas eu vou te mandar esses comentários ao final, tá? Então, eu não vou falar sobre essas questões, não. Só alguns pontos mais específicos, tá? Começando já na primeira página, né? Você coloca sobre que é, é importante a diferença entre o português e a libras e tudo. Então, é, o, o que é determinante nessa metodologia sua seria o ensino contrastivo entre as duas línguas? Ou você acha que seria melhor enfocar principalmente o português? E a Libra seria mais uma língua para interação? É, no caso assim, das aulas, né a gente focou mais no português, tanto que havia momentos em que a gente fazia a etnologia da palavra para realmente focar na, na estrutura da palavra, né? E aí, quando se entrava na reflexão do significado da palavra, aí a gente associava o português com a Libras, porque os surdos tem uma interpretação do significado primeira que vem da língua materna deles. Então, quanto à análise da língua, da estrutura da língua, a gente focou no português em si. E nesses outros debates, do uso das palavras, o significados entrou é, a associação das duas. Ok, obrigada. Bom, eu vou pular já para a página 27. Eu vou abrindo aqui, porque facilita para eu acompanhar. Tem uma, uma citação do Correia, tá? Que aqui, é, eu, eu discordei, mas eu discordei, discordei da autora, mas eu gostaria que você comentasse. Porque ela coloca assim: olha. No discurso cotidiano, deve ser importante que cada um compreenda e produza, não foi você que colocou, produza as palavras construídas novas sem nenhuma consciência da sua novidade. Isso mesmo, ela, a autora mesmo coloca. Que não há nenhuma consciência da, da novidade. Então, eu gostaria de saber o seguinte, será mesmo que, um, no caso do falante nativo, vai produzir, Igual eu vi muito, Lulei. Ou, ah, os Bolsominions, né? É, seria Bolsonaro mais os Minions, do malvado favorito. Será que é uma pessoa que cria uma palavra dessa não tem como um, um neologismo, não tem consciência de que é uma palavra nova? A senhora pode dizer em qual parágrafo tá? Página 27? Hum? Página A senhora... 27. 27. É, é qual parágrafo da página? É o, a citação. Você colocou até em negrito, palavras construídas novas sem nenhuma consciência da sua novidade. Aí, você concorda no caso que não há uma consciência de que é uma novidade? É, aqui no caso, ela estava falando nesses casos que não são tão explícitos, como o exemplo que a senhora deu, né? que foi totalmente motivada essa criação do Bolsominho. Foi realmente juntar dois conceitos que já, que já existem na língua. Mas seriam outros casos, por exemplo, a palavra portão, é, como no sentido de uma porta grande. Então, não seria algo tão consciente quanto essa construção que foi proposital. Mas aí não seria um neologismo. Aí não é uma palavra nova, entendeu? A questão... Uhum. Porque quando é um neologismo, o falante tem noção, ainda que, que não seja assim, tão explícita né, como esse Luley ou tá? mas uma palavra nova, igual, é, geralmente que é criada, o, o falante tem alguma noção, sim, eu não concordo com, essa, com a fala. Sabe? E tem coisas que, que seria importante discutir, será que não... O surdo como falante de segunda língua, tudo bem, ele não tem essa noção, tá? Tem alguns outros pontos aqui e por exemplo, deixa eu ver aqui a, a, o tempo, porque senão eu vou, me, vou passar. Bom, claro. oh, é, você usou, professora? não precisa colocar, olhar direto a página, não mas na página 38, página 39, várias outras vezes, uhum. você usa o termo semânticas no lugar de carga semântica ou com o sentido de significado de algum termo, isso é um uso comum ou é um uso que você fez? Que eu nunca tinha visto, com relação no caso, quando são cargas semânticas, você diz assim, ah, Quer ver? eu ver aqui. Que um sufixo tem uma carga semântica? Seria isso? Vocês têm aqui. Você colocou na página 39 aqui, por exemplo, você colocou bem no primeiro parágrafo. Em C e D, os prefixos em, tem semânticas semelhantes no sentido de expressar contrariedade. Tem esse uso de carga, em vez de cargas semânticas? só o semântica no lugar de significado? Eu só queria saber porque eu não... Eu nunca isso. Foi a primeira vez que eu vi esse uso. A senhora está falando que acrescenta, acrescenta uma semântica nesse parágrafo aqui. Vamos Não, você falar... que seria que posteriormente você descarga semântica, mas aí nem tem vários outros lugares você usa só tem semânticas. Para mim, ficam um termos. Assim, eu queria saber se está sendo usado esse termo uhum. com esse sentido de significado. É, é uma coisa que vem sendo usada? Sim, não, é, o que eu, eu, é o que eu verifiquei nos autores. Tem autores que falam que o prefixo fixo tem uma semântica ou que tem uma carga semântica. É uma, são duas formas de dizer que ele carrega um significado em si, hum, que ele isso tá. modifica na palavra. Não, é só porque eu, eu, eu achei um pouco é, estranho. Aqui, na página 40, não precisa você abrir, é só você acertar no seu texto. Que você cita como letras A, B e C, tá? E na realidade os, os exemplos são 7, 8 e 9. Tá? Mas eu já anotei aqui no texto. Deixa eu ver tá. aqui um outro ponto. Elide. Ideia. De De é, desculpa, Ideia. Ah, na página 27, a gente ficou um pouco em dúvida. Eu e a professora Sandra, que não entendemos, porque lá na citação fala assim. Palavras construídas novas sem nenhuma consciência da sua novidade. A gente não entendeu. Ah. E, então, ela diz que não tem. Na, no texto né, que ela colocou, ela colocou, negligencia-se que no discurso cotidiano, né, no cotidiano, cada um compreende e produza palavras construídas novas sem nenhuma consciência da sua novidade. Embora essas palavras construídas normais, apenas sejam semelhantes às que foram produzidas ou encontradas anteriormente. Então, assim, no texto, fica, é o texto da autora, só que ela concorda, pelo jeito parece que ela concorda com isso, que as palavras construídas novas são... Não, não há uma consciência das palavras construídas novas que seriam novas. Entendeu? É porque ela, no modelo Silex, ela, ela tem de ver como é que está essa questão, porque no modelo Silex, exatamente, ela fala que sim, não é? No modelo uhum. Silex, você tem a criatividade a partir do conhecimento que você tem da, da informação semântica. Desculpa é. eu, só porque deve estar tá com algum problema na citação. É. Tá, o problema está na citação. É porque, no, no, nesse Ele... caso, eu pensei logo, na, no, no momento que a gente está... E vários neurologismos que vão surgindo, né? Oh, essa questão de as pessoas... Ah, lulei, em vez de votei. né? E ah, os bolsomínios estão reunidos e tal. Então, eu pensei, será que o falante não tem realmente essa consciência? Não tem, exatamente. Eu é que foi a citação que tem alguma coisa errada aqui. É, você então, é, é, é você bom você dar uma conferida aqui nesse... No Silex é. mesmo, Tá? Eu não, sei, eu, não... eu não vou ver determinar 40, não. Eu, tô, eu 40. só tenho quatro páginas, então não vou olhar aqui, não. Espera aí, deixa eu ver aqui. Na 43, como não sabia se você tinha conhecimento de Libras, no segundo parágrafo, eu não sabia, você não se apresentou, então, para mim, fiquei assim... Será que ela não sabe que você. No segundo parágrafo, você diz assim: pode acontecer de a tradução para LS, LSB, no caso Libras, né? Não distinguir sinais para as palavras distintas da língua portuguesa. Como o caso de administrar, administração e administrativo. Eu pensei, na Libras, eu não conheço uma distinção mas agora eu estou sabendo, você tem conhecimento da Libras, então eu gostaria que você explicasse o que você quis dizer nesse sentido, assim, pode acontecer. Porque você acha que tem distinção na Libras entre essas palavras? Não, eu acho que não tem distinção entre esses sinais. Era o que eu estava dizendo aqui, é que, por exemplo, às vezes o surdo, quando ele lê essas palavras, ele vai ter na memória dele um sinal que representa esses é, significados, de administrar, administrativo, etc. Então, pode ser que ele não entenda a diferença no português do significado dessas palavras, porque o que, o que vai modificar o significado dessas palavras é o sufixo. Tá. Não então, é, um... é uma coisa que você não falou, e eu fiquei em dúvida, hum. justamente pelo fato de não, não saber o seu lugar de fala, né? Hum. Mas... É uma questão que seria bom você acertar nesse trecho aqui. É... Tá, tem, tem alguns pontos, mas esse aqui eu não vou colocar. Eu vou lá na página... É, de 49 a 60, não tem, você colocou uns índiceszinhos. vou saltar esse aqui, depois você vê aqui da página 45 tem um comentário para você, tá? Então, da página 49 a 60, uhum. você coloca uns índiceszinhos, mas não coloca o que, é que significa esses índices, tem um, dois, não está claro para o seu leitor, uhum. Tá? Mas é uma questão que seria bom você acertar. Não precisa explicar. Eu já sei que acho que é, são é. É, prefixos diferentes, né? distintos. Mas para o seu leitor não está não tá claro isso, não. Tá? Uhum. Deixa eu ver aqui na página. Uhum. 61. É que eram diferentes mesmo. Tem um tipo é. de N que forma verbos. É, mas eu olhei e não está claro, não. Então, para o seu leitor você acerta. Tá bom? Vamos ver lá na página 61, nos, nos pressupostos da metodologia, no, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, ou o segundo de baixo para cima. Você caracteriza, primeiro, a sua pesquisa como bibliográfica e de campo. Não é uma pesquisa bibliográfica, não, tá? A pesquisa bibliográfica, ela se caracteriza principalmente por, pelo levantamento de um material bibliográfico e é esse o objetivo da pesquisa bibliográfica. A sua faz um levantamento bibliográfico que é um levantamento que acontece em todas as pesquisas. Você cita é, diversos autores, principalmente na morfologia, tá? uhum. mas ela não se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica, ela é uma pesquisa de campo, tá correta, tá, e é também pela metodologia que você empregou, me pareceu uma pesquisa experimental, tá? Então esse é um ponto importante você, de você conferir na, na sua pesquisa, tá bom? Porque uhum. não é a pesquisa bibliográfica o enfoque é a bibliografia não é isso. Você tem muito mais contribuições do que as, hum. as, as referências bibliográficas. Tá bom? É... Ah, página 64. Na primeiro parágrafo ali. É, você colocou os objetivos gerais do curso... Mas vamos ver lá, assim, o objetivo geral, geralmente, é o que responde à hipótese da sua pesquisa ou aquilo que vai ser trabalhado no curso. Seriam todos esses objetivos gerais? Não será que seria é, um, ter um objetivo que é geral? Eu, aqui, ó, se você está buscando avaliar a consciência morfológica dos alunos em relação à língua portuguesa escrita, me pareceu que esse seria o seu objetivo geral. Esses outros todos que você elencou me pareceram objetivos específicos do curso. Eu sei que já está registrado no SIGA, tá? Desse uhum. jeito. Mas que é, é uma... Como você vai... Você já tem essa, essa publicação, você pretende... Gente, só um minutinho, eu tenho que tirar o som aqui para não, não gritar no ouvido de vocês. Só um minuto. Não, tá bom, Elisabeth. Né? Tá bom. Pronto. É só porque assim ia dar um barulhão, não consegui achar o microfone aqui. Mas então, é, tá bom? Concorda com essa questão dos objetivos? Sim, sim. Ah, é, algumas outras coisas seriam comentários é, sobre que você colocou, mas eu vou deixar... Ah, não, vamos ver lá na página 79. É um comentário, assim, na nota de rodapé, tá? E você é, comenta, né, que os surdos... Como é que você coloca? Ah, apesar da relevância desse saber, houve alunos no curso que não sabiam identificar palavras pertencentes às classes gramaticais. Isso, pela, pela minha experiência com alunos do ensino médio, eu percebi, no, pelo menos nos meus alunos, isso é uma constante. Tá? Eu acho assim, você, você, eu, igual, por exemplo, em é, um dos, dos cursos que eu dei é, para os meus alunos, eu, eu, é, a, eu caio da bicicleta todas as vezes que eu tento andar. Caio, os alunos ficaram assim, Caio, mas Caio não é nome de homem? Né? Como é verbo também? Então, assim, essa consciência né, de classes de palavras é, é muito difícil. É uma coisa que o professor precisa trabalhar, precisa reforçar, principalmente no ensino médio, porque os alunos, meus alunos agora no ensino superior, muitos não têm essa consciência de classes morfológicas. Tá? Muitos não têm. Bom, é... deixa eu ver aqui, senão não vai... ver o tempo. Ah, não, dá tempo. Bom, então, você colocou na, na, na página seguinte, você coloca, falando sobre as, as aulas assíncronas, eu queria saber um pouquinho mais, porque você coloca assim, que a leitura de texto. Não pode ser uma conclusão assim tão categórica, tá? Ele vai tornar o lésbico compreensível. desde só seguir esse, esse curso ou o um curso desse jeito, tá bom? Então, e, e durante o seu trabalho, eu acho bom você colocar que você trabalhou o conteúdo com textos, extraído de textos. Você coloca na introdução do manual, que eu vi lá, que lá na introdução do manual tem isso, mas isso deveria ser reforçado para evitar que os professores fiquem trabalhando só palavra, tá? Morfema, e até aquela questão que você ficou em dúvida, que eu viu que, assim, não fica muito claro para os alunos, as partes das palavras que você usou, né? Parte das palavras em um momento da sua dissertação. E aí que não fica muito claro, foi uma avaliação sua também, que, né, eles poderiam ficar sem saber se é letra, sílaba, morfema, tá? Então que seria aconselhável usar mesmo o termo morfema e explicar do que o que se trata, né? Essa questão de morfema. E é, eu achei que o que você fez um ótimo trabalho, muito minucioso, muito detalhado, tá? Mas você precisa apresentar o um embasamento teórico nas conclusões que você faz. Você deixou nas suas conclusões, conclusões, você não traz de volta, tá? O que você trabalhou na no seu embasamento, tá? E é, só finalizando mesmo a minha fala, é, eu acredito que você deva dar continuidade nesses seus estudos no, no doutorado, né? principalmente porque é importante você oferecer esse curso novamente, tá? colete mais dados, me chama de novo para a banca, que eu quero participar, eu quero ler sua, sua tese, tá bom? mas faz uma tese de 300 páginas também, não faz maior que isso, não. pelo amor de Deus, senão não vou, vou participar não, não dou conta não, tá bom? Tá? Obrigada, desculpa muitas vezes assim brincadeiras e tudo, mas é porque era mesmo assim com o objetivo de não te deixar assim tão, tão tensa, uhum. tá bom? Parabéns, parabéns para Michelle, para Sandra, tá bom? Então volto a palavra para a Michele. Obrigada professora, foi muito legal a sua fala e todas a gente vai ajustar porque foram muito pertinentes. Você só vai vir mesmo para contribuir para que o trabalho da Ingrid fique ainda mais excelente, né? Agora eu vou passar a palavra para a professora Sandra. É, queria esclarecer assim que eu estive afastada durante o período de licença maternidade e pós-covid que eu fiquei. Há dois anos atrás, nesse período, eu estava entubada. Fiquei quatro dias em coma, inclusive. E depois eu fiquei com morbidade. Graças a Deus, agora já estou no último estágio. Mas é, nesse tempo que eu estive ausente, também com o final da gestação também meio complicado, a professora Sandra assumiu e todo esse esse movimento que teve da criação do curso é basicamente o que deu início ao trabalho da Ingrid foi a professora Sandra que é, orientou na verdade não foi nem só que orientou e aí depois quando passou um ano e a Ingrid vendo tudo isso né no meio desse de tudo isso que tá, esses eventos acontecendo a professora Sandra acolheu e orientou e quando eu retornei o trabalho já estava basicamente, assim, é, desenhado, só foi necessário aquele, é, enfim, a finalização mesmo e um encaminhamento final. Então, devido a esse papel que a professora Sandra ocupou, né, de orientadora e também de pesquisadora especialista da área, que ela vai fazer agora a lição dela, tá bom? Só um comentário, aconteceu, a minha orientanda, que é a Sandra, participou da banca na segunda passada, aconteceu também, só que ela, ela foi uma gravidez inesperada, que precisou, é, ficou uma gravidez de risco, e, assim, justamente na época da Covid, foi, foi uma questão, assim, nossa, bem complicada, eu entendo muito bem isso, porque vivi com me orientando também questão não tão parecida, não tão séria, mas eu imagino que tenha sido uma barra para você e para a Ingrid também, né? E, bom, superado, graças a Deus. Graças a Deus, super, bem superado. Vamos lá, deixar a Sandra falar agora. Então, está dando para ouvir? Tá? Que a gente está aqui meio longinho do, do microfone, qualquer coisa você avisa a é, Ingrid está aqui, ela ouve. A mágica vai ser entender essa voz louca que está meio esquisita, tem hora que não sai direito, mas enfim. Para sorte, a ideia na boca da, da orientanda dela, eu ainda perguntei para ela, a ideia, ela sabe libras? Tem jeito? Porque se eu não sair voz, vai ter em libras. Mas a gente conseguiu mais ou menos. De vez em quando o interculte fazia assim, o também se tiver problemas para é vocês falarem. Porque domingo eu não tinha voz nenhuma. tá chegando. É inicialmente eu quero agradecer também, né, junto com a Michelle aqui, eu vou aproveitar e agradecer né, porque eu acho que esse olhar de fora é sempre muito importante, né? O olhar de quem está de fora para poder fazer o trabalho. Eu vou resgatar um pouquinho dessa história que a Michelle falou, no sentido de que é, o estudo da consciência morfológica eu não tinha exatamente esse nome quando eu comecei a trabalhar mas a Ingrid quando foi me orientando, eu pensei assim, Ingrid, é, não foi? Começou essa história de você falar da morfologia. Quando a Ingrid trouxe esse tema, eu achei muito interessante, eu falei, Ingrid, vai a fundo, porque eu sempre quis fazer isso. Eu tinha, inclusive, eu passei para ela uma sequência de prefixos e sufixos que eu tinha conseguido, o assistente da escola digitasse para mim, não foi, não sei esse material, para poder a gente trabalhar isso com surdos, porque... É uma forma totalmente diferente de trabalhar o léxico. Nós estamos aqui na sala com, pelo menos, três surdos que hoje tiveram aula comigo e a palavra no quadro era intertextualidade. E eu falei, dentro dessa palavra, eles não fazem ideia do que seja intertextualidade. Tem uma palavra, que sei, é o Leonardo, que está aqui, ele virou e disse texto. Ele conseguiu pegar. Eu sempre trabalhei com isso, embora, de vez em quando, você tem umas palavras que não tem nada a ver, escola, você tira o cola, ele fala assim, não, cola, o que, que tem a ver, né? Então, você vai ter uma série de falsos, é, de falsas palavras que vão ser construídas, falsas impressões, falsos significados que você vai construir. E, e assim, eu achei que a Ingrid é, buscou uma coisa que era um sonho. E para quem está começando a trabalhar com português como segunda língua, isso me chamou muita atenção. Quando a Michele não pôde acompanhar, eu falei, vamos, vamos tentar fazer a parte mais prática da, da coisa, e depois a Michele vem, a gente fez meio que algo invertido, porque quando a Michele pegou, ela disse, o que vocês fizeram? Ela, ela foi muito educada, claro. A Michele é muito fofa. E aí ela não disse exatamente assim, ah, mas que é isso? O que vocês estão fazendo aqui? E a gente teve de juntar. Pode se um interrompendo um pouquinho, mas esse é um tema... Que me persegue desde o meu mestrado com o Luiz Carlos. Desde o mestrado que eu fiz junto com o Luiz Carlos, é, foi até 99, até 99, eu tive aula com ele em 97, 98. Não sei. Era uma questão que eu colocava para ele o uso, essa, não colocava com esse nome, de consciência morfológica, mas é que os surdos precisavam entender a morfologia do português para aprender. E é uma coisa que eu trabalho com eles já, assim, de uma forma incipiente há muito tempo. Então, eu achei muito interessante é, eu o trabalho acho que de vocês desenvolveram. Exatamente, eu acho que ela foi muito feliz. Então, assim, eu, eu acho que, eu não sei, é, é bom depois que ela conte o que ela sente hoje sobre isso, mas quando ela é. chegou para mim, foi que Ingrid, vai, vai, vai, porque isso era o tema que era o tema dos sons, entendeu? E nunca a gente como professor na educação básica acaba não tendo tempo de organizar isso, e quando ela se propôs a fazer, a Ingrid tem uma característica que é muito interessante, que ela é muito didática e muito objetiva, por isso que fica faltando essas informações aí que você fala assim, mas cadê? Por que você não falou isso, né? Então, ela, ela agora já está aqui, a gente anotou mais de algumas coisas para poder... Esclarecer, isso, falar, isso aqui, nós estamos falando do pré-teste, aqui nós estamos falando do pós-teste, que é uma parte de construção, que a pessoa que é muito objetiva, de repente fala que não, não precisa. né? Então, coloca o quadro e não precisa falar dos dados do quadro. Então, a gente vai ter de repetir um pouquinho essas informações. Mas eu acho que, assim, é, basicamente, ela conseguiu construir uma proposta a partir disso. Foi até muito interessante, porque enquanto ela construía, a gente achou um vídeo, não foi do IMSS, que fazia a mesma coisa, construindo as palavras desse jeito. Então, foi bem legal. E uma das coisas que eu atentei para ela, eu peguei quando eu falei com ela, olha, a gente está trabalhando com um currículo, dizendo que toda a aula do sul tem que começar por um texto. Então, não dá para chegar com o E aí, os textos acabaram não chegando aqui, né, Índia? Então, vamos dar essa atenção que você falou, porque não pode dar essa impressão para o professor de que ela simplesmente chegou com uma lista de palavras para poder trabalhar. E foi uma das coisas que eu falei para ela, a gente vai ter de tirar essas palavras de algum lugar, e vai ter que ser um texto, não foi, Ingrid? A gente conversou é. sobre isso. Então, se deu essa impressão, foi ótimo o seu retorno, porque a gente tem de fazer esse ajuste, né? E aí eu me sinto à vontade em estar é, acompanhando aqui, a professora Cristiane era da banca também, né? ela não pôde comparecer, e aí eu faço como substituição a suplência dela, e sinto tranquila porque a parte teórica foi a, a Michele que trabalhou com ela, achei que ela encontrou um caminho bem interessante, gostei muito dessa questão da modelagem. Né? A Ingrid tem um histórico do curso de Português como Segunda Língua, porque nós temos aqui na Universidade de Brasília dois cursos, o curso de Português como Segunda Língua para surdos e o curso de PDSL que é Português como Segunda Língua do Brasil. Né? E a era do curso geral, mas ela sempre estava com fé aqui no nosso curso de português como segunda língua. Então, desde então, ela já foi a orientadora do PCC naquela época conosco. E eu acho que ela teve, assim, as aulas que ela deu, os alunos vibravam. Eles ficavam encantados e no final foi um sucesso total. Né? Eles, Por que, que o professor não faz isso para a gente na escola? Então, assim, a, a indignação deles era... Por que eu não aprendi isso antes? E daí, quando você fala em lactose, que, de repente, saiu, né? Que não era, poderia ser leitose, mas não lactose, porque pela base era aquela. Mas aquela aluna que falou lactose, ela conhecia mais da língua, ela sabia que lactose tinha a ver com leite. Então, ela jogou, mesmo sendo algo diferente. Ou seja, esse conhecimento que eles passam a ter mais vasto do léxico, acaba fazendo com que eles busquem um significado. Por isso que a, a, a Michelle e eu sentimos estranhamento naquela frase, deve ter alguma coisa estranha ali mesmo, porque para nós, para você ser criativo, você tem de ter o conhecimento da, da, da morfologia, né? da, da, do significado do prefixo, do sufixo, assim como eu costumo dizer que a gente tem o um, é, um sambódromo, fumódromo, que não tem nada a ver, é uma criatividade que aí você não, não fica lá correndo e fumando você não fica lá sambando e correndo, né? Você é um espaço onde você vai caminhar ali, né? E o, o dromo é um lugar de corrida. Então seria é, como é que chama? Autódromo, né? o lugar onde os carros correm. Então fumódromo é um lugar onde as fumantes correm. É um lugar onde as fumantes ficam. Então acaba sendo uma criatividade de um sufixo, né? E isso que a gente tem de entender dessa parte criativa e o falante não vai ter como fazer uma, no, uma novidade, criar um neologismo, se ele não, não faz associação. Então, para a gente, eu acho que tem alguma coisa ali, de que a gente tem de olhar, que escapuliu, que a professora Margarita Correia, que fez o material, de, de onde ela tirou a referência, ela também é uma discípula de Corban. Né? Então, com certeza, ela não foi algum laço. Com relação ao material, que aqui a gente tem duas, né? Quero agradecer à Ingrid que foi na minha casa para poder levar o material impresso. A LIDS sabe disso, que eu falei: olha, depois que eu fiquei com um ponto cego no olho, se não tiver, hoje de manhã na aula, os alunos viram todo mundo dizendo: eu passava o texto, tinha uma palavra que eu não via de jeito nenhum. Então, realmente, o texto impresso acaba sendo é, um diferencial. Eu vou depois é, sentar com você para falar alguns algumas questões, principalmente de, de forma, mas eu acho que eu não vou entrar na questão da, da teoria. Eu, quando li seu material, estava no avião, e aí acabei estando sem lápis, e eu não marquei, mas eu quero é, sentar com você para a gente fazer isso, a gente sempre fez essas observações, né? Então, com relação à parte teórica, eu não vou citar aqui agora, eu fiz alguns registros, mas eu, eu acho que... É, tem algumas questões com relação aos formulários, que a gente sentava, às vezes até quase dormindo né, de noite, estava cochilando e tentando é, ver as hipóteses para criar o formulário do perfil, que foram, foram os materiais que a gente construiu antes, enquanto a Michelle estava se recuperando. Né? E daí me vieram algumas coisas a mais, que eu acho que para você, na hora de é, divulgar o material... Seria bom para poder passar para o professor, eu acho que a ideia fala algumas questões aqui interessantes, eu acho que essa, esses três passos que você utilizou para a aula são interessantes, embora tenha de realmente especificar para o professor que é necessário ter o contexto, né? Nesse material que você põe anexo aqui, eu sugiro que você coloque o QR Code, porque de repente facilita para as pessoas, o único problema do QR Code é que você nunca vai poder apagar aquele arquivo de onde você pôs, né? Uhum. Então, tem de criar um drive para colocar esse material. Ah, a Ingrid criou o um material na, no Classroom, né? No Google, Google Classroom, eu acho que ficou bem legal também. Tem de apresentar é, algumas informações que não estavam ali. Eu fiz algumas, alguns registros, mas não sei se eu vou achar aqui de imediato, dentro do texto. Mas eu quero dizer, por exemplo, para você, a Ingrid teve de fazer uma seleção da, dos prefixos e sufixos que usaria. Né? E nessa seleção, o é, que eu sempre disse é faz mais do que isso, né? na hora da prática ela fez uma, um recorte, mas na hora de apresentar aqui, ela apresentou algo a mais, que é onde você falou que tem uns índices, né? Ela tem de realmente especificar quem são esses. E uma observação que eu acho importante fazer agora, gente, é que você fez colocou o item antes de cada sufixo, mas você não colocou o item depois de cada prefixo ou depois de cada base. Então, se você tem lá chorar, chor, tem de ter um itemzinho ali, para você demarcar que aquela, porque não é uma palavra, está faltando alguma coisa para terminar. Em todos eles, eu acho que em todas as bases você não colocou, né? E eu vou, é, nesse tempo que a gente tem aqui, para não, não ocupar demais, eu vou falar um pouco sobre o material, que eu acho que é a parte mais é, prática, que vai voltar para os colegas, né, para os professores, na hora de é, usarem sala de aula. né? Primeiro, eu quero dizer para você que eu já tinha falado isso, mas eu vou repetir aqui agora. Você trabalhou com quadro de habilidades. Esse quadro de habilidades, usando H1, H2, é o mesmo estilo do Enem, né? Isso é muito bom, porque você segue um padrão que já é nacional. Começou. Isso a gente vai lá. Então, eu acho que foi, foi bom, você fez uma, uma marcação também de como você identifica essas habilidades especificamente dentro do campo morfológico. Fugir da... a tosse não veio naquele dia, né, Lide? Agora peraí só um pouquinho. <risos> a sequência de aulas eu acho que foi assim bastante importante a gente tinha discutido sobre isso e aí a ideia falou alguma coisa sobre o refazer né o reconstruir essa proposta que eu acho que como modelo ela tem que se repetir realmente eu falei ontem com a Cristina né que está aqui Cristina a gente tem que pôr em prática de novo para ver outra pessoa colocando em prática, encontrando outros problemas. Ai, como é que eu vou resolver essa questão? Né? Então, acho que isso é muito bom. É, eu fiz algumas observações no texto, mas eu vou ater à questão das imagens, porque mesmo a gente tendo visto as imagens antes, na hora de você fazer o trabalho, eu vi que alguma coisa escapou. E aí você me diga se... Eu estou certo ou não na hora de fazer essa observação? Eu achei que ficaram fantásticas as aulas que você construiu. A gente tem que tomar muito um cuidado porque o professor não precisa de ter uma receita de bolo, mas a receita de bolo ajuda a ele criar outras coisas, né? Então, não ter nada é muito ruim para o professor. levar a partir de quê? Mas se ele começa partindo de uma sugestão que é dada, eu acho que eu faço o passo seguinte fica mais fácil e a gente está exatamente nesse momento que precisa criar material didático, né, eu acho que isso é o que você fez com muito primor, e você sabe fazer isso, e eu acho que você tem de começar a propor cursos, Ingrid, nesse sentido de fazer parcerias dentro do nosso grupo de pesquisa, a gente tem essa possibilidade, tem outras possibilidades também, não é é, aproveito para anunciar que a gente está recebendo material, chegou algum material para nós do, do, do laboratório, que eu acho que vai ser muito bom para a gente continuar essa construção. E o nosso passo agora, fizemos o currículo, né? Agora o nosso passo é esse. Então, ainda de já com a potencial que ela tinha, mesmo antes de terminar um mestrado, ela já estava conosco no grupo. Né? É, eu vou aos quadros. Tá bom? Você tá com ele aí, o manual? Uhum. <risos> são os slides? São? Os slides. Eu, eu numerei as páginas para ficar mais fácil, mas o primeiro slide que eu queria comentar é o slide número 4. Manual para o despertar da consciência morfológica em surdos legal isso porque na verdade não é um manual para isso mas para o professor trabalhar né então professor vão buscar um manual de apoio ao professor para isso aqui bom você fala assim derivação quando criamos palavras novas usando palavras que já existem na língua eu acho que não precisa você dizer quando derivação Criação de palavras novas usando palavras que já existem na língua. Não precisa ter o substantivo, eu acho que fica legal. Agora, o slide de número 14. Você tem a questão de estudo, né? Estudar, estudioso, estudante. A minha sugestão é que em alguns momentos você faz isso, é que o sufixo viesse de outra cor. Ou você me justifica porque você acha que não deveria ter esse sufixo em outra cor. É isso mesmo, professor. Teria que, Oi? Teria que destacar mesmo aqui. É, eu acho que fica bem, Esse né? slide ficou sem mesmo. Porque no de cima tá, o enfoque era na base, né? Mas aqui embaixo não, não apareceu. Agora, no é, 17, lá de 17, eu sugeria, muda o significado da base, tá assim, muda o significado da base, muda o significado da base, né? você está no eiro, né? Você disse que o sufixo zero, do e -ista formam profissões. Eu acho que você já incluir incluindo slide com fotos e nomes, como você fez mais adiante. Uhum. Uhum. as profissões que você cita, porque mais adiante, quando você fala, tem algumas que você consegue colocar a imagem, né? Então, acho que valia a pena você colocar a imagem sobre isso. Depois, é, imagens mais reais que quebrariam o um ensino um formal para mostrar a prática. Foi essa a sugestão. Você coloca aqui, uns, você gosta muito dos ícones, né? Você tem esse, esse campo de ícones. Eu acho que ele pode ser útil, mas sempre acho que a imagem real ela é mais forte. Né? Aqui, no caso de pedra, eu não sei se um surdo que não sabe o que é pedra veria que é uma pedra. E se você coloca uma vaca na frente do leite, o surdo pode achar, digamos que você pega um surdo que não tem muita certeza disso, ele acha que o nome da vaca é leite. Né? Então, eu tenho muito, muito, muito receio, o sapato já está ok, né? Então, eu acho que, talvez, como você coloca também pedra, leite e sapato de um lado, se você colocasse o pedreiro, o leiteiro, o sapateiro do outro, ficaria uhum. é, faria um paralelo legal, porque você mostra que uma coisa é uma coisa, e quem é aquele profissional que você conseguiu criar um nome com aquele sufixo do Quem você tem lá, uma... jogar, tem um ícone que dá para ver que a pessoa está jogando uma bola com um caco, né? mas eu não sei se talvez um futebol, chutando uma bola, fosse mais visível para jogar, ou mesmo algum outro tipo de jogo, eu não sei. Aí é questão de procurar os ícones que você tem, né? E o trabalhar, que tem uma, uma pessoa sozinha, sem uma ação, eu acho que fica como se fosse homem confundido com trabalhar. Que a gente não está usando a imagem aqui como ilustração, a gente está usando a imagem como significado, especialmente porque você está trabalhando com construção de palavras novas. Então, eu acho que não basta só você fazer uma ilustração da imagem, e aí você, do outro lado, teria o trabalhador. Não é? Porque trabalhar, esse, esse aqui, esse uhum. homem que aparece aqui na frente de trabalhar, ele é mais trabalhador do que trabalhar. Não é? Porque trabalhar seria é ação. Igual vender. Você não tem ninguém vendendo. Uhum. Você tem uma máquina que possivelmente é um caixa. É? Aí você tem os verbos de um lado e os nomes do outro. É... Eu não sei porque eu não né todas as vezes que ele tinha de olhar no livro. Depois você apresenta... Tem uma distinção aí que eu acho que é importante, Ingrid. Porque você apresenta um quadro em que você tira profissões de substantivos. E o outro quadro que você tira... Tem uns verbos, né? Uhum. Sim. Profissões de verbos. Daí você volta para o quadro de substantivos e profissões. Então, eu acho que caberia você pensar em algo sobre esse, essa informação. Que aí entra um pouquinho na questão do, da informação gramatical que o aluno vai precisar de ter, ele vai ter que saber a categoria. entendeu Então, de perdas, ele forma, embora isso não seja consciente, porque ele vai estar com uma consciência morfológica para construir qualquer palavra. Né? Mas eu acho que já ajudaria você ter, aqui no caso, economia, economista, eu não sei se dinheiro pode pensar em economia, porque, na verdade, dinheiro a gente precisa mais engastado que economia. Língua. Você tem um livro, então eu não sei se vai mais para a leitura assim. mais. Então, é só uma questão mesmo de rever. Estou falando aqui de uma maneira geral. Aí, no slide 27, eu sugiro você dispor os sufixos dos textos iniciais na mesma ordem da aula, porque aqui no cabeçalho, você colocou dor, eiro, E nas palavras, acho que você colocou dor. Eiro. Por que, que eu falei isso? Ou se tivesse, é conseguido o padrão. Dor, eiro, Ou eiro, e Não sei porque algum motivo, não sei se eu virei a página aqui. Fui para trás. Você que vem isso atrás. A senhora descontar a ordem, né, Lu? Do... É, só conta a ordem. É para seguir a mesma que foi do seu trabalho, né? Sandra, ela faz isso também, página 40 e 41. Ela coloca uma sequência no, no texto e nos exemplos, ela coloca em. Claro, né? É. é. Eu coloquei, eu coloquei, mas eu coloquei isso também aqui na no que eu falei para ela. Tá, então, é, depois no slide 37. Quanto à mudança de gênero... Ah, até na hora que eu li seu trabalho nessa, nesse texto aqui, eu achei interessante porque você fala do ex, mas você não falou doença. Por que, que não entrou freguês, freguês? No caso, a gente pegou só com o caso com o Z, professora. De beleza, de tristeza, foi esse ex que pegou. A gente não... Ah, não pegou o ex com o S? Não. Entendi. Foi só esse mesmo, o substantivo. Tá. Aí é bom justificar no texto ah, porque poderia ser. Aí eu falei, não, não, é que eu fui conferir? Sim, Acho que foi no sumário. Eu falei, ah, por que isso? e não tá isso? Português, portuguesa. Freguês, freguesa. Aí é a senhora diz que... no teste, no pré-teste? Foi que foi, eles tinham é. que colocar a palavra com isso. Depois, é... o I se funde com se funde ou se retira que você tem. No slide 41. Língua, linguista. Tirou o A, linguista. Depois você tem economia, economista. Você tirou só o A lá em cima e tem isso. A gente tem um problema aqui. Como é que a gente justifica? Parece que a, a ideia falou do A. Como que o A apareceu, né? Que aí é só você justificar lá que naquele momento você só estava pedindo os sufixos, né? Você não estava pedindo para eles construírem. Porque os que eles construíram foram no chat, né? No chat eles foram colocando as palavras inteiras, mas aí naquele era só para marcar. Mas aqui você tem, ó, economia economista. Então, acho que você tem de mostrar como é que esses problemas se resolvem. Porque ele tira só o as, senão ficaria economista. Não. Entendeu? Só para justificar. Porque aí o professor não vai saber resolver esse problema. Aí o aluno pergunta para ele, epa. você tem de dar essa dica para o professor ou então modificar. Talvez seja o fato né, de não hum. causar o um problema para o professor. No slide 47, você diz colocar eiro ou lista. Eu sugiro você dizer acrescentar. Porque na verdade o é que acontece. Flor mais ista, você acrescentou, né? Então, acrescentar, eiro ou lista. É... Tá vendo? Eu sempre viro contrário que graça, eu tiro de numerar porque eu viro o contrário e no slide 60 você coloca adjetivo e substantivo adjetivo, limpo, belo, certo substantivo, limpeza, beleza, certeza eu sugiro que você põe os dois pontos na frente de adjetivo e na frente de substantivo, para dizer que o que vem depois são os exemplos do que você está falando. No slide 66, eu acho que teve um erro nos ícones, né? A mãe deve nutrir o bebê, tem um sapato lá. Slide 66. 66, achou? Minha função é administrar a empresa, tem uma lua. É. E educar os alunos não é fácil. Aí tem um, aí tem um caderno ali. Mas não sei até que ponto a gente faz essa, essa relação, né? No slide 69, forma relacionada à nutrição. Ó. Tem o... Um, Como um, é que chama? Capelo. Cap, capelo. O capelo associado à nutrição. Aí vem a administração associada à tesoura. E educação relacionada. Então, pessoal eu acho que é uma troca. E aí imagina o que, que o professor vai falar na hora que ele pegar o manual desse, mas o que ele uhum. que, queriam com isso, né? Então a gente tem de ajustar isso aí. E aqui, ó, transformar adjetivos e substantivos. Olha o que aconteceu. A escreveu transformar adjetivos e substantivos no slide 71. Mas você tem verbo, mas são. Não é adjetivo em assim. É verbo, né? É isso? Uhum. E sim. aí não, não é isso que você tinha de colocar? Uhum. Eu acho que você trocou aqui no texto. <coughs> no slide 72, verbo dois pontos, administrar, sim. nutrir, educar. Substantivo, administração, nutrição educação, dois pontos nos dois. 60, tudo tá voltando. Não sei porquê, muita eu vou. Deve uhum. É, aí é, eu não, enrolo, eu não enrolo. Aqui em no slide 78, eu acho que é no 78, deixa eu ver se é no 78. Sugiro seguir o raciocínio da construção sem quebrá-lo. Por isso, seria interessante acrescentar o slide com as palavras base e ainda mostrar possível, curável, pecável, e aí pecável não existe, né? aí você colocaria um asterisco, sei lá, não sei como você mostraria isso, justificaria. E depois você viria com impossível, incurável e impecável, né? Eu acho que a explicação da, da palavra base fica importante aqui para você marcar as duas. Porque você tem curável, né? Você não tem só incurável. Você tem curável e incurável. Você tem o possível e o impossível. Só o pecado é que a gente não usa. Poderia usar, mas a gente não usa, né? É... O ser humano é pecado. A gente não usa, assim. Depois, mostrar também eu acho que vale a pena mostrar que você não tem esse inconfiável, incompreensível, né? Também são restrições que a língua não, não vai permitir. Voltando, e por fim, é, no slide 82, eles irão pesquisar. Você fala assim: o que significam essas palavras? confiável significa, convencível significa, saudável significa. E, e aí você tem saudável associado a uma maçã. Também acho que é, é, bem, é tem meio cuidado com isso, né? É tão difícil né? porque se você colocar a pessoa fazendo uma educação física, também não resolve, né? Uhum. É, o que você vai fazer com associação de nomes? É meio complexo isso, né? E aí eles irão é, pesquisar em dicionário, isso está escrito no plano de aula, que aí na hora, eu, na hora que eu fiz, eu não fui lá no plano de aula. Você deu orientação para o professor de como fazer isso essa pesquisa no dicionário? É isso? É isso? Então, o significado das palavras? É. Eu acho que sim. Aí você dá só uma conferidinha tá. para ver. E aí quando você vem, hora da atividade. Eu? Atividade? Não. Você começa com atividade. Né? 84, e você vai para a página seguinte. Deixa eu pensei que tivesse terminado. Ah, palavras com in. É sempre ficar, assim, eu não sei se isso aqui foi porque você estava apresentando o conceito e ao mesmo tempo você ia dialogando com eles, mas aí depois quando você coloca hora da atividade, eu acho que você tem que especificar que é algo diferente, porque desde o início você está fazendo atividade com eles. Você está perguntando para eles desde o início. Talvez seja a dificuldade sozinho, né? Agora é a sua vez, entendeu? Alguma coisa assim. Porque aí você coloca lá, imperfeito, incerto, legal, significa. Né? E aí eu achei interessante, porque o ilegal eu vi que é uma algema, mas se a pessoa não é a direita, ela fica pensando de outra coisa, né? Pareceu um fone de ouvido, eu imaginei na hora, aí eu falei, mas por que é que legal estar tá um fone de ouvido? Não é algema então é só mesmo, e depois aparece de novo como atividade e quando você coloca aqui qual o significado do prefixo i talvez você não deixasse de marcar a questão da negação né? talvez no próprio slide apresentando essa informação ah, essa é uma sugestão no slide 94 você coloca como base e aí você entra na questão da criatividade né Google, Google, Twitter, Twitter e Link Linkar. Eu acho que seria bom você especificar que não são palavras em princípio brasileiras, talvez até o aluno saiba, mas vai que o aluno não sabe disso. São neologismos, não né? deletar, que agora já ficou comum, a gente fala deletar para qualquer coisa, né? Ah, já deletei na minha cabeça, você metaforicamente já usa deletar como esqueci. Não é? Porque deletar era para apagar, e a gente usa como esquecer, né? já deletei, está apagado, não lembro mais disso. Deixa eu ver aqui, 96, 96, 98, muito engraçado, eu viro essa página, aí de novo colocar, que eu sugiro acrescentar no slide 103, aí você tem no slide 102, Olha o que aconteceu lá. Foi um, um lapso. Perfume numer, numerar. Vai no 102. Seria perfume, perfum, perfumar, né? Aí repetiu o segundo, que é numer, numer, numerar, né? A gente fazendo a pesquisa é uma coisa incrível, né? Obviamente que jamais erraria isso. É. Mas é porque correria, é. às vezes, um laço, está cansada na hora. Né? E depois, é, Identifica o prefixo e o sufixo das palavras. O que eu achei foi que não tem o gabarito né, no slide. Você é. não acha que seria interessante o gabarito no slide? Pode botar. Seria o seria professor escrever depois no quadro. Ou marcar... Por cima do slide, né? Se eu tivesse. É, mas já que projetado. você está fazendo tudo direitinho, ficou tão bonito, é. acho que vale a pena já fazer o slide da resposta, não é? Eu acho que vale a pena fazer isso em tudo. Uhum. Aí você disse assim: o médico disse que eu preciso engordar. É bem a sua cara, né? o médico. Eu falei: nossa, só pra ir um médico eu falaria isso. <risos> todo no mundo ele falou, ó, você precisa emagrecer. Mas para a Ingrid, você precisa engordar. E aí, ah, aí eu, a observação que eu fiz foi até falar brincando com você. Não era, não era a nenhuma coisa, mas eu brinquei aqui. É, é, aí ah, você pôs o gabarito no 110. Por isso que eu sugiro que você põe o gabarito no aí ó. Você tinha deixado em preto uhum. aqui, e no, no 110 você colocou. E esse. Devia tá escrito, né? Aqui, gabarito. O gabarito. Uhum. E no 112, você põe o que significam esses verbos. Aí Eu acho que, por exemplo, engrossar, você colocar um músculo, ele passou por um processo de engrossar, mas agora ele já está musculoso. Né? É muito complicado a imagem. Né? Eu não sei se no futuro, Ingrid, poderia pensar um pouco no que ele falou, de onde está livros aí, se você não apresentaria as informações sobre isso pequenos QR codes já gravados a explicação de um contexto em que usar isso. Está tudo ok aqui? A bateria do seu celular está acabando. Do seu, ah, computador. seu computador. Tá com ele aí? Vou carregador Carrega, tá? tá Deixa eu ver agora. 111. Ah, tá aqui. <risos> aí 115. Acho que não está... E eu acho que você tem que de colocar... Deixa eu, deixa eu terminar. Pronto. No 115, você tem que colocar em e o a. Eu acho que você tem de marcar aqui, acrescentar em no início e acrescentar a no final. Porque mesmo você tendo marcado com item, dando para essa, essa impressão, não basta você colocar acrescentar em ou a. Fica bem marcado o que você está fazendo. Em termos de manual, você sabe que no dia que eu recebi, eu fiquei tão doidinha, eu fiquei tão encantada que eu liguei para a Língua de Você quer que eu fale para você agora? ou você quer esperar a defesa? Não, professora, eu estava exalta, não é que Deixa a sua defesa. Então, assim, eu fiquei encantada, eu sei que foi a primeira coisa que eu fiz. E tem algumas observações aqui, porque eu fiz toda a divisão, eu fiz tanta divisão. Do que eram os seus slides aqui que estão na mesma sequência de lá, eu não falei muita coisa. Mas eu coloquei aqui algumas observações que a gente pode conversar depois, eu não vou entrar em detalhes. Né? O que a gente tem já lá? Uhum. Pra, mas eu acho que, é, parabenizo a professora Michele, porque ela conseguiu. Entender um pouco do que a gente estava fazendo e conseguir ir para frente. E assim, acho que isso foi um grande mérito que ela teve e você que conseguiu realmente é, entender a proposta no momento que a professora me falou olha, se assim, mandar, porque a gente vai fazer um, um avanço nesse trabalho para simplesmente não chegar e dizer assim, ah, o que é isso, né? Eu, eu quero até dizer que. Eu sempre tive uma, uma proposta de ensino, que são meio né, propostas de sim para a Uma delas é que eu acho que o ser humano purifica tudo. né E foi uma intuição minha quando eu falei isso. Eu me lembro que uma vez eu apresentei esse material numa, num seminário aqui na UNB, a professora Daniela falou: está ficando maluca. Porque eu disse que a gente não fala do pé da página, da cabeça da porta, você nunca teve de falar que, qual é a cabeça da garrafa. Né? Se eu perguntar para vocês onde é que é a cabeça da garrafa, alguém vai achar a cabeça e alguém vai achar o pé. Né? E, outro dia eu estava lendo um material sobre metáforas e já é usado isso como uma corporificação né, dos objetos, né? quase que aquela figura aquela figura que o Charles usou, eu até lhe sobre isso, que ela, ela cita a é, que é a antropofagização, não é como é que ele fala, uma figura antropomórfica você, trazer, você personifica as coisas inanimadas, né? você dá, dá vida para elas. E isso o você já falava alguma coisa, né? eu acho que ficou bem legal essa, essa proposta, quando você encontra um eco, naquilo que você pensa do nada, né? Quando a Ingrid começou a pesquisar essa questão da consciência morfológica, o primeiro material que ela encontrou foi um material para criança, né? Em Portugal, eu não sei se você viu, ela cita o material, né? Foi em Portugal, ela não encontrou mais nada. De repente, é que as coisas foram puxando uma, foi puxando a outra, e ela encontrou, e eu acho que esse caminho é um caminho feliz, embora a gente tenha de realmente dar um respaldo para o professor, para ele saber onde que ele vai chegar, né? Então, professora Michelle, parabéns uhum. pela orientação, uhum. Muito parabéns pelo trabalho, uhum. espero ter colaborado um pouquinho e a gente pode sentar para falar sobre mais detalhes, essas construções que a ideia falou também, que é, às vezes uhum. tem de corrigir, se a ideia já manda e eu não tiver registrado, porque eu li, não, eu vou pelo menos ler todo o trabalho dela, já que eu estou sem lápis aqui no avião, <risos> mas algumas coisas aqui eu acabei não marcando. Ah, mas eu gostei muito, achei que essa descoberta da sua teoria que eu não guardei o nome do ensino. Explícito. ensino explícito, eu achei bem interessante, porque é isso, né? É você trazer a consciência, o ensino, para que o aluno, a parte dessa consciência, consiga ampliar. Eu me lembro que ele perguntou sobre o método, né? Eu trabalho com o método do sentido. Como é que fala? eu falo do... O texto pensado e sentido expandido. Então, pega uma palavra do texto e amplia o sentido, né? E com isso, uma vez, a gente estava falando de pontos, aí vinha é ponto de ônibus, ponto cruz, ponto de um monte de coisa, né? Ponto da, da, da reta, né? Enfim. Aí o aluno falou assim, professora, tem pontos notáveis no meu livro de matemática. Ó, aí ele já começa a ampliar. Um dia uma aluna falou assim: não é, tinha a palavra casa, mas quais os significados de casa? Então, assim, os alunos já começam a ver que tem outros é. significados. E eu acho que nessa consciência morfológica, eles começam também a fazer associações, que é o que faz a língua já ter uma base, né? você, a partir de pequenas. Estruturas cria infinitas outras. É a base teórica do Tiago. Uhum. Você tem pequenas estruturas e com elas você cria uma infinidade de outras estruturas. E é isso que a gente tem na malsologia. Se o aluno tem consciência delas, vai ser menos trabalho para ele ficar aprendendo palavras novas. Ele já vai começar a resgatar as coisas. Né? Então, parabéns. Parabéns. Muito obrigada. Eu queria só acrescentar até um material que eu até nem coloquei aqui, não. Ela foi me orientando no mestrado, mas ela terminou o doutorado recentemente, ah, da Andreia Rocha Tofolo, que ela pesquisa sobre consciência morfológica. Ah, que legal. Manda para manda para é, Ela terminou recentemente aqui no mestrado. Estou procurando aqui na internet. Só tem um texto que nós escrevemos, mas sobre... Até escrevi junto com ela. Sobre a leitura na surdez profunda, a influência da oralidade, ela vê a questão da consciência fonológica. Mas aí, no, meu, no doutorado, ela trabalhou a consciência morfológica. Eu vou achar aqui o, o trabalho dela e aí eu mando para a Ingrid. Tá? Então, agora a gente precisa deliberar sobre o resultado. A gravação vai ficar um tempo suspensa, porque depois desse arquivo ele vai para o C, e eu queria pedir agora o público para se retirar. A Ingrid também, a gente retorna em 10 minutos. Agora são 4h26, então, às 4h36 a gente retorna. E para vocês voltarem mesmo, tá? Porque a gente vai ter o resultado. E a Ingrid preparou um coffee break também, para quem está aqui presencialmente, tá bom? E a gente decidiu de fazer o presencial depois porque tinha público interessado no tema aí foi uma, um correzinho aqui para arrumar os itens e a sala né? Que ótimo e a banca que nós tivemos com a Sandra na segunda-feira na sexta-feira, a, a intérprete me falou, a, a intérprete, a minha aluna, falou assim. Eu falei, ah, se você falou que você cuidava dos intérpretes, você chamou ela. Ah! E sim. E ela falou assim, como ela também é intérprete, ela falou, não, pode deixar que ela resolva essa questão de intérprete, eu decido vou falar em Libras mesmo, ou se eu vou falar em português. Pelo menos ela era. Muito difícil, é. né? Aí eu que tive. Não, mas eu é que tive que correr atrás na sexta-feira, ligar pro pessoal. Usar da minha amizade. <risos> Gente, ó. Aí alguns débitos foram, mas uhum. última hora também. Ok. Então, sabe? Move o pé, né? Esse irmão estava tá aí, né? A irmã dela, é A Irmã A cara dela. É, parece a cara da irmã é a cópia. É a cópia. É. Quer, Quer me ver? É. Olha é. é. é. é como parece. Tem que chegar lá assim irmã, pra ver. A irmã dela. Mesma não, cara. Olha irmã... é oh, mesmo. Mesmo. É mesmo. Eu não tô vendo, tô vendo só... Tô vendo vocês inteiras, não. Isso. É. Agora tô vendo a Sandra. A Michelle tá só o Ah, que legal. Sim, sim. Isso. É Aí, agora eu tô... Isso, agora estou vendo vocês. Então, é... vamos pedir para a sua irmã, se ela tiver com o celular, para ela gravar para você ter esse serviço, que é um momento bem importante. Ok, Vai estar no YouTube, mas... Ingrid, a Banca né, liberou pela sua aprovação. Parabéns. E no papel, né, nessa nessa função que eu estou aqui, da, como a sua orientadora, eu queria te parabenizar mesmo que o seu trabalho foi trabalho de pôlico, que você, com a sua autonomia e disciplina, pôde desenvolver. É, desde quando você fez o processo seletivo, seu projeto se destacou. Eu lembro dos professores na banca falando, vai vir uma aluna aí que você vai ver. Eu não tenho, não. Ela foi se destacou em todo o processo seletivo, o projeto dela é excelente. Ela ficou com a nota no e, e nesse percurso né, que a gente teve, desse meu afastamento, é, até te peço desculpa, perdão mesmo, se em algum momento eu desse, é, deixei a desejar, é, tentando ali né, a, a me situar nesse novo momento, que era novo para mim também, é um cenário diferente, e você fez basicamente tudo é, disciplinadamente assim, e de forma excelente. Eu acredito também que o excelente é aquele que a gente faz com que a gente tem. Você conseguiu o material bibliográfico que eu falava assim, para você, sem grandes orientações, né? porque a gente foi a primeira pessoa que orienta e sem ficar horas na sala, com hora marcada. E você foi assim, sozinha nesse momento mesmo de, digamos assim, solitude. Não, uhum. é, não que a Sandra não estivesse mais o perfil mesmo o de autonomia que você tem com a professora que você se tornou. Isso é 1% dos alunos tem esse poder. Então, lendo comentário de um material assim, online, você conseguiu é, se desenrolar. A palavra é essa. A Ingrid é totalmente desenrolada para fazer as coisas. E, então, sim, eu sei que você vai brilhar em outras, outras oportunidades, seja seguir nessa carreira, seja em outros momentos que você vai ter na sua vida que você possa levar esse momento assim desse destaque que você tem com esse perfil que é de ir você só você só é como se a gente desse assim um papel de três palavras com esse papel você vai longe e é assim que você vai conseguir também é, galgar novas etapas da sua vida e a gente se sente privilegiado de ter passado por você porque é leve a orientação que você porque você aprende basicamente sozinha E faz é. tudo Então é, é fácil pra gente didata, né? É muito dar. E agora eu passo a palavra a Sandra Porque ela também né, teve um papel muito importante Também queria agradecê-la Porque tem coisas que acontecem na vida Que também são boas Porque a Sandra entrou nesse papel Mas que ela já seria uma coorientadora necessária Independente do afastamento ou não Então tudo isso que aconteceu Acredito que foi positivo A parceria dela não para preencher um espaço vazio, mas para colaborar mesmo nesse papel que você tem com a experiência e com os sinais em morfologia também, né? Então, agora eu posso... Obrigada. Você. É, aproveitando, dizendo que o Ricardo, que está aqui de longe, à distância, também parabenizou você já ali no, no, no chat, né, Ricardo? E eu não vou não vou me alongar, porque as palavras da Michelle foram precisas e é isso mesmo, você é autodidata, você aí longe, siga seus passos, né? É, a gente tem um, um artigo que está quase sendo publicado, né? Porque ela, ela já vinha muito tempo é, trabalhando nessa área, fazendo uma série de estudos. É, ela foi uma das escolhidas, né, para estar junto com um grupo de pesquisadores nacionais que tinham já formação experiência. E ela foi uma das que veio como uma, a nossa mascote, né? Só que não, nem chamava de mascote, porque não era uma mascote. Era só uma pessoa que não tinha uma formação de mestrado ainda, mas que tinha um potencial grande, que foi o que aconteceu. Eles ficaram com o currículo, ela ficou no grupo do currículo do, do, da educação infantil, né? E conseguiu com muita preciosidade fazer o trabalho. E, ao mesmo tempo, dizer que fazer um trabalho de mestrado desse porte e ainda estar tá trabalhando, é algo bastante complexo. Né? ainda na pandemia. Você, nossa, em plena pandemia. pandemia. Então, acho que você é vitoriosa, assim, triplamente, considerando todas as palavras que a professora Michele já disse, né? Então, parabéns. Então, agora vamos tirar uma foto. Uhum. De você e com a banca, né? Vamos lá, vamos aqui que a gente tira a foto com ela. Ah, né? Aqui, ó. Depois eu posso falar alguma coisa? Sim. Aí, né? É, é, é. a... Ah, não, ó, tá bem, Nós só, falar, só falamos não é. e não deixamos ela falar. Mas é. vamos tirar logo essa foto? É, então... Pode, ser. Pode ser? Sim. Porque aí seria é bom não estar o data show, né? Deixa eu desligar. Aí. Não, não. É, aí não ela não aparece. Olha é. eu, olha eu. eu tô querendo mexer. aqui, ó. Pronto. Então vai lá. Peraí, mais... peraí, oh, tá. um, Pra onde a gente olha? Pra cá, pra cá. Pra não, é não. É errado aqui, peraí, Ingrid, no meio. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Tá. Pra tirar um print também que vai pegar todos vocês. Ah, legal, tá, muito bem. Por favor, Ingrid. Um, dois. Pronto. Agora, okay. desculpa Agora, gente, aí que a gente ficou tão empolgada, é, né? É. é, eu queria agradecer primeiro a Deus por todas as graças, né, que ele dá a gente conseguir todos os dias e fazer tudo que a gente tem para fazer, né? para carregar essa pesquisa que não foi fácil mesmo, assim. Eu não imaginava que fosse ser assim, algo tão grande assim, né? Uma contribuição tão grande que eu ia deixar é, mas, claro, essa contribuição só foi tão grande também Por causa do apoio que eu tive As orientadoras, a professora Michele, a professora Sandra A professora Cristiane, que não está aqui Mas que ela deixou ricas contribuições na qualificação Que também foram fundamentais para a pesquisa é, Chegar nessa dimensão, né Os surdos que participaram do curso Todas as pessoas que estiveram por trás Minha família, minha mãe da, cuida da casa, cuida de um monte de coisa, né? Pra gente conseguir levar o mestrado, levar o trabalho tudo. Então, agradecer também a minha família, a minha mãe, todas as pessoas que me ajudaram de alguma forma, que rezaram por mim, que ajudaram com outras coisas, que me permitiram focar mais no trabalho. E é isso, eu tô muito grata, muito feliz por ter conseguido concluir esse trabalho. É, realmente, passar algumas coisas, porque realmente a gente chega uma hora que mais pro final a gente fica desgastado mesmo, assim, já não consegue né tanta informação, é tanta coisa que a gente faz, que a gente escreve tudo, e acaba passando algumas coisas é, batidas, né? Mas eu agradeço a professora Elideia também por ter aceitado o convite, pelas contribuições, pelo olhar minucioso também, é, tudo isso vai deixar o trabalho ainda melhor, e é isso, só agradecer mesmo, gratidão sempre, ao Ricardo também, que está aqui cuidando do, do sistema e tudo, aos intérpretes, algumas as intérpretes foram embora, mas o vídeo, por favor, passe. os agradecimentos a elas, e aos que vieram assistir também, alguns foram embora, mas é isso, só agradecer mesmo. Aplausos bom, Aplausos Aplausos Muita coisa de casa para manter, né? Não, é, sim. E a formação também veio dar aplausos, com certeza. Uhum. Tem esse brilho aí. Depois para pra gente o segredo uhum. pra fazer uma filha ficar assim. Uhum. O meu tá com dois anos, então tá ainda não tá Tem no chão, né? Sim, é isso. Aí. Que bom. Né? E Aí eu vou fazer só uma observação aqui a mais, é, nos agradecimentos da Ingrid. Ela faz. Eu nunca tinha visto um agradecimento religioso tão extenso quanto da, do trabalho dela. Ela agradece a, uma série de.. Além de Deus, a Nossa Senhora, uma série de santos. E ela faz uma poesia em latim, porque ela já frequenta uma igreja que é a missa é em latim. Né? Então assim, já tem um algo da língua o tempo uhum. inteiro, né? E isso faz parte da vida dela. Isso é muito interessante. então acho que vale a pena lembrar que não é simplesmente algo que ela colocou lá por simplesmente achar bonitinho, mas porque compõe Sim. a vida dela esse uhum. essa história, né? Isso é uma coisa que a gente tem de registrar também. Um pedacinho da gente que vai ali nos agradecimentos, na epígrafe, uhum. né, na introdução do trabalho. É isso aí, gente. É. Então, então, finalizamos. Finalizamos, agradecemos né, a participação. Infelizmente, você não vai poder comer um biscoito mineiro. Ah, <risos> mais biscoito mineiro aqui em Brasília. Né? É. É. É. É uma Nossa, ele tá parabéns, parabéns, Ingrid, parabéns, Michelle, Sandra. Ah, os intérpretes também. Eu vou mandar, eu tirei duas fotos também. Estava aqui cortando aqui para poder mandar. Vou mandar no WhatsApp. Acho que é bom também você ver as pessoas que estão presentes aqui. Uhum. Ah, cá na frente. Cá. Uhum. Tem três surdos aqui, tem mais alunos da, da graduação. Tem a André que vai fazer um curso agora. A André vai entrar nesse ritmo da. Da Ingrid, agora. Aí, André. E tem o Caio, vem Caio. Não, vem cá, Caio, para você conhecer a professora, para ele der conhecer você, é a professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Opa! Então, tá. Então tá aí, Eliséia, é muito obrigada, obrigada viu? Novo, foi um beijo por tudo. Fala mais depois. Até mais. É. Tchau.